Trabalhar no presente para garantir o futuro. Esse é um dos propósitos da CEMIG, que trabalha continuamente no desenvolvimento de tecnologias alternativas e eficiência em energia. Vem com a gente conhecer um pouco desse trabalho. A CEMIC tem trabalhado um programa de parcerias com os diversos agentes de inovação do Estado de Minas Gerais. A gente trabalha tanto com as academias, as universidades, os centros de pesquisa, os institutos de ciência e tecnologia, como também as empresas, os fornecedores, os fabricantes de equipamento e já há um tempo a gente vem trabalhando no engajamento com a comunidade de startups. Então a gente busca aproximar desse ecossistema de inovação através de um edital de chamamento público que é aberto para a sociedade, todos eles podem participar, propondo a solução desses problemas através de projetos. O conjunto dos resultados desses projetos eles contribuem para a sociedade na medida em que o projeto de pesquisa, ele forma recursos humanos e todo esse desenvolvimento tecnológico pode fomentar uma cadeia industrial e ele contribui para a empresa em termos de eficiência operacional, né? ou seja, tornar a empresa mais eficiente e também no desenvolvimento de novos negócios. É muito importante, através dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, a gente desenvolver novas metodologias e novos produtos que consigam fazer com que a geração das nossas usinas, das nossas linhas de transmissão, operem com a melhor sintonia possível com o meio ambiente, evitando impactos, mitigando os impactos causados, garantindo né, a sustentabilidade do nosso negócio. Então, é um portfólio que abarca aí 12 macrotemas de pesquisa e inovação, tentando atuar em todas as esferas do segmento do negócio. E, consequentemente, a gente também energiza né, e viabiliza o processo de inovação no Estado como um todo, na medida em que você coloca recursos de pesquisa e desenvolvimento de inovação à disposição dessa comunidade para trabalhar as inovações no Estado, os desenvolvimentos tecnológicos e de processos dentro do Estado.